Olá! Na nossa entrevista de estúdio hoje, vamos falar sobre doação de órgãos. Este mês, uma campanha, o Setembro Verde, vem para reforçar a importância desse ato que pode salvar muitas vidas. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 33 mil pessoas aguardam na fila. Sobre este assunto, eu converso então com a especialista em doação e transplante de órgãos, Fabiana Molina, Fabiana, seja muito bem-vinda aqui no Trabalho em Revista. Obrigada. Fabiana, vamos começar falando então quem é que pode ser um doador. Bom, hoje, assim, é, teoricamente todas as pessoas podem ser doadoras de órgãos, desde que elas tenham manifestado isso para a família, né? A doação ela é, uma, é um procedimento que depende do consentimento familiar. Então, o importante é que as pessoas avisem a família sobre o interesse de doar. No momento, todos os pacientes que é, são potenciais doadores, eles são avaliados para a gente identificar se não há nenhuma contraindicação médica, né? Que possa comprometer ainda mais a, a, a saúde dos potenciais receptores que receberão os órgãos. E aí, assim, descartada todas essas contraindicações, a gente efetiva, de fato, a retirada dos órgãos para transplante. E quais órgãos que podem ser doados? Bom... É, é o que a gente chama de órgãos sólidos, né? Coração, pulmão, pâncreas, intestino, fígado, é, rins e os tecidos como córnea, ossos, pele. Então, assim, um doador ele pode salvar inúmeras vidas e melhorar a qualidade de vida de tantos outros, né? Existem dois tipos de doadores, o vivo e o falecido. Nesses Exato. casos, como é que funciona? Bom, a doação intervivos é quando a gente tem, assim, os, os familiares de parentesco consanguíneo, né? Podem doar parte do fígado, pode doar um dos rins, pode doar parte do pulmão. É naquelas situações onde pai doa para filho, irmãos doam para irmãos, tá? Mas não são todos os órgãos. É, são os órgãos pares, como o rim e parte de, de alguns órgãos que são regeneráveis, como o fígado. E a doação falecido, que é quando a gente tem um paciente em morte cefálica, que é a parada irreversível das funções do encéfalo, e nesse momento o coração ainda permanece batendo por, alguns, por algum período de tempo, e é neste período que é possível a gente fazer a retirada dos órgãos e utilizá-los para transplante. O transplante de órgãos é muitas vezes a única chance que a pessoa tem? Muitas vezes é a única chance que a pessoa tem, dependendo de algumas, de algumas doenças, alguns comprometimentos de órgãos, como por exemplo um comprometimento cardíaco em que não há uma outra possibilidade a não ser a substituição daquele órgão doente por um órgão saudável. A gente tem os pacientes em hemodiálise, né, em terapia renal substitutiva, eles ainda têm a perspectiva da diálise, mas o transplante... É, é, possibilita para eles uma qualidade de vida que é sobremaneira, né? Essa taxa de doação vem aumentando, mas ela é suficiente? Não. E, e assim, é sempre crescente o número de pacientes em lista aguardando por um transplante por conta das doenças crônicas que levam ao comprometimento dos órgãos. E a gente sempre vai ter essa disparidade, né? Entre pacientes em lista e órgãos viáveis para transplante. 87% desses transplantes feitos no Brasil vem através do SUS. Qual que é a importância? Bom, o Sistema Único de Saúde hoje ele é o principal financiador do programa, né? É, nós temos uma série de, de procedimentos de transplantes que hoje ainda não são autorizados pelas seguradoras de, de saúde. Então, assim, o, o Sistema Único de Saúde ele é, é indispensável para resolutividade do programa, né? E qual que é o critério de escolha para aquela pessoa que vai realmente receber? Bom, o uh, primeiro passo é o paciente estar inscrito no Cadastro Técnico Único, que popularmente a gente chama de lista de espera. Isso é coordenado pelas Centrais Estaduais de Transplantes. Quando nós temos um órgão disponível pra, para o transplante, a seleção desses pacientes que estão no cadastro, ela leva em consideração alguns pontos, como é, compatibilidade, né, tempo em lista, gravidade da doença para aquele, para aquele receptor. Então assim o que é, é importante a gente deixar claro que a lista né, o cadastro ele não é uma fila como uma fila comum é, vai depender da compatibilidade do órgão do doador para com o receptor e para cada órgão isso tem uma um critério específico né E como que é feito o transporte desses órgãos de estado para estado, por exemplo? Bom, para o transporte a gente tem o um apoio né, das, das empresas aéreas, tanto comerciais quanto a, a, a Força Aérea Brasileira. Né? Elas oferecem um apoio para a gente para agilizar essa logística de transporte. Os órgãos eles são acondicionados, tem todo o rigor técnico para o acondicionamento deles, né? o preparo e acondicionamento, mas eles são transportados, na sua grande maioria, por via aérea. Bibiana, vamos reforçar então que a gente está em setembro, esse mês tem a campanha Setembro Verde. Gostaria que você ressaltasse a importância dessa campanha. Bom, em, é, em relação à campanha, este ano nós estamos trabalhando é, arduamente com as atividades de capacitação dos profissionais de saúde. Então, esse ano nós mudamos um pouco o foco, nós não estamos trabalhando com sensibilização da sociedade. Tá? nós estamos trabalhando com a capacitação dos profissionais de saúde que estão dentro dos hospitais, para que eles estejam cada vez mais preparados para quando uma família estiver é, nessa situação em que a gente for fazer uma entrevista para possibilitar para ela a possibilidade da doação, que nós tenhamos profissionais bem qualificados para fazer essa, este trabalho. Né? E como uma mensagem principal que a gente gosta de, de deixar para as pessoas que estão nos assistindo é se você tiver a intenção de ser um doador, que você avise a sua família, pois a doação, ela depende da autorização expressa de um familiar responsável. Fabiano, vamos aproveitar então fazer um apelo novamente para as pessoas que estão em casa. Bom, para você que ainda está em dúvida, o que a gente é, coloca é, pense sobre a doação de órgãos. É, a doação e o transplante, que é um binômio indissociável, mas eles, é como se a gente pudesse dizer que é uma via de duas mãos. E a gente não sabe em que momento a gente vai passar por ela. Então, assim, pense sobre isso. Se você tiver dúvida, faça contato com a gente da Central de Transplantes, através dos telefones, que a gente vai ter total disponibilidade para esclarecê-los. Fabiana, mais uma vez, obrigada, então, pela sua participação aqui conosco. Nós que agradecemos a oportunidade. Chegamos ao fim de mais um trabalho em revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube.